Saudações a todos. Hoje é dia 21 de junho de 2016 e comemoramos o Dia Internacional do Yoga. Essa data já é comemorada há 15 anos, contudo, ela apenas foi oficializada em 2014 com a sua aprovação pela Assembleia Geral da ONU, com mais de 170 países apoiando a resolução e que foi aprovada por unanimidade a data intencionalmente coincide também com solstício aqui no brasil no caso o hemisfério sul é o solstício de inverno e na no hemisfério norte é o solstício de verão apesar do caráter político o estabelecimento dessa data representa um reconhecimento no valor do Yoga para a humanidade, destacando como um modo de vida associado ao agir de forma consciente com base em valores universais, entre os quais a não-violência, cuja compreensão faz parte dos primeiros passos da caminhada rumo à moksha, que é o reconhecimento do ser livre que somos. Nas palavras do secretário-geral da ONU, Ban ki moon o Yoga oferece um simples, acessível e inclusivo meio para promover a saúde física e espiritual e também o bem-estar. Ele promove o respeito pelos outros seres humanos e pelo planeta que compartilhamos. O Yoga não discrimina, em diferentes graus, Todas as pessoas podem praticar, independentemente da sua força, idade e habilidade. É isso aí, gente. É, conforme fui falando, você viu imagens de várias partes do mundo sendo celebrado o Dia Internacional do Yoga. E vamos celebrar hoje também. Já teve uma turma que veio praticar de manhã. Se um der, pratica aí na sua casa. E até breve. Um grande abraço.